Meu nome é Gabriel Jordan. Meu nome é Gabriel Jordan. Meu nome é Gabriel Jordan Costa. Hoje é meu aniversário de 17 anos, hoje é 8 de abril de 2019. 8 de abril, meu aniversário de 18 anos. <risos> hoje é 8 de abril de 2021. 17. 18 eu tenho 19 anos eu tenho 490 seguidores no instagram eu tenho 34.413 seguidores no instagram eu tenho 35.670 seguidores no instagram bom, a gente já eu tenho 33.453 inscritos 460, subiu agora, 33.460. Eu tenho 138.216 inscritos no meu canal do YouTube. Eu tenho 59.502 seguidores no TikTok e chega, são só essas redes sociais que eu tenho. Tem uma laudo no Google. Olha, tem mais de 10 laudas e mais de 86 milhões de resultados. Bom, não sei se todos esses resultados são meus, né? Mas enfim. Tem 79 milhões e mil resultados na pesquisa do Google para o meu nome, com certeza esses 79 milhões não são meus Gabriel é um nome muito comum em Jordan também, o meu nome é Gabriel Jordan o Google cruza as informações e dá qualquer coisa A minha foto mais curtida no Instagram é esse aqui, onde eu fiz esse look que eu criei uma paleta de tinta no meu olho e ela tem 102 curtidas. O meu post mais curtido do Instagram é um videozinho, é um challenge que tem 34.899 curtidas e 373 mil visualizações eu acho que até hoje o meu post mais curtido do Instagram É aquele challenge lá Que tem 35k e tal Ai gente, essa era dos challenges foi um hype Entendeu? Fiquei velha, cansei de challenge Não aguento mais fazer challenge Sai challenge Olha, o meu vídeo que mais viralizou esse ano No YouTube teve um bem legal Que já tá com mais de 100 mil views Mas o vídeo que mais viralizou foi no TikTok né, Que eu falei agora há pouco Foi esse vídeo aqui Onde eu testo uma técnica de maquiagem à prova d'água Eu postei ele em fevereiro ele já tá com 3 milhões e 200 mil visualizações até o momento, gente. Algoritmo bom esse do TikTok, hein? <risos> a pessoa mais famosa que me segue é a Paula Vittar no Twitter. Lá no Twitter ainda é ela. Mas no Instagram é a Bruna Tavares, ela tem tipo quase 2 milhões de seguidores, não sei. Assim, de cabeça, pensando só no Instagram, eu acho que é a Bruna Tavares, porque no TikTok mesmo eu não faço ideia. O vídeo mais famoso do meu canal é o que eu resenhei o Botox da Lace, e atualmente ele tá com 3.600 visualizações, mais ou menos. O vídeo mais famoso do meu canal é o segredo para ter unhas grandes e fortes naturais que ele tem mais de 400 mil visualizações Você já sabe a resposta para sua pergunta, né? O vídeo mais famoso do meu canal é o meu segredo para unhas naturais enormes e no momento ele está com exatas 1.395.336 visualizações Todo mundo já sabe do meu segredo, né meninas? Não é mais segredo pra ninguém <risos> o meu vídeo favorito é o que eu gravei com a minha irmã que eu me transformo nela cara, eu tenho muitos vídeos que eu gosto bastante não sei nem se eu consigo escolher um vídeo favorito do meu canal mas assim, tem vários ai cara, tem tantos vídeos olha, eu gosto muito das minhas resenhas resenhas de maquiagem e tal, resenhas de produto eu acho que eu sou muito completo, sabe, nesses vídeos eu acho que é onde eu melhor exerço o meu trabalho mas tem uns vídeos que eu gosto mais só que eles não foram ao ar ainda, então eu não posso responder mas é de um projeto que, inclusive, eu já tô postergando há muito tempo e finalmente vai sair esse ano. Então, esse é o meu vídeo favorito, mas eu não posso contar ainda. Então, resenha, então, pode ser a resposta, que eu gosto bastante. Olha, bem recorrentemente, por incrível que pareça, geralmente as pessoas me reconhecem na faculdade, na rua, me puxam daí quando eu vou fazer compra de maquiagem nas lojas, as pessoas, as vendedoras ou então alguns clientes me reconhecem Tipo, meu Deus, eu te sigo no Instagram, nossa, eu sou inscrita no seu canal no YouTube, você por aqui, não sei o que. Sempre que eu vou num evento grande ou então que eu saio de casa pra comprar make, pelo menos uma pessoa me reconhece Cara, não mais, né? Eu não saio de casa, a gente tá numa pandemia Que todo mundo achou que ia durar 15 dias, depois virou 30 dias, depois 45 dias Agora estamos aí, né? Meu segundo aniversário dentro de casa Casa. comemorei meus 18 anos dentro de casa fazendo quarentena e agora estou comemorando meus 19 anos dentro de casa fazendo quarentena também então não sou reconhecido por ninguém, não saio na rua então não tem como as pessoas me reconhecerem <risos> Naquela época eu fazia faculdade presencial e à distância E acabou que no final das contas eu já sabia que eu não queria fazer aquela faculdade presencial Sim, eu faço faculdade, só que agora é só à distância Porque o curso que eu fazia presencial eu acabei não me identificando Sim, eu ainda faço faculdade, publicidade e propaganda E se tudo der certo, eu finalizo a minha faculdade no final do ano que vem Então, quem sabe daqui duas entrevistas anuais, né, dessas Eu não já esteja com o meu diploma, quem sabe Isso se eu não trancar a faculdade, né, e quando eu saí do Momento do Brasil pela primeira vez. Ai, aconteceu tanta coisa. Eu fui parar no Instagram da Glória Grove, Fui parar no Instagram da Lia é Clark. Os surto de conteúdos meus que viralizaram, né? Cara, o momento mais louco da minha carreira foi bater 100 mil inscritos aqui no YouTube. Isso é uma coisa que desde o primeiro dia, desde que eu criei o meu canal, eu sempre quis. Não é pelo número, mas sim pelo marco que isso representa. Tanto pra mim, quanto criador. Tanto pra minha comunidade, né? Enquanto inscritos do canal. Quanto pra plataforma, né? Que eu trabalho, que no caso é o YouTube. Tanto que isso, tipo, permite ser verificado, que hoje em dia eu sou verificada no YouTube, né? Inclusive, auge. E eu também recebi a plaquinha de 100 mil inscritos. Ai, gente, eu gravei um vídeo agradecendo, fiz um ensaio de fotos, enfim, né? Esse momento foi tudo pra mim. Eu lembro do tanto que eu tava nervoso olhando o computador com o live count subindo o número de inscritos ai gente, eu lembro até hoje também se já tivesse esquecido, né, ia estar desmemoriada porque não faz muito tempo foi em setembro do ano passado The Greatest Showman, o Rei do Show eu amo aquele filme ai, eu acho que The Greatest Showman eu gostei bastante, apesar de que eu quase nunca assisti aquele filme meu filme favorito cara, eu vou responder Rei do Show só porque das vezes que eu assisti esse filme eu achei ele incrível na hora e falei que era meu filme favorito mas sinceramente eu nem lembro o que, que acontece, mas eu eu sempre respondo que é o rei do show porque eu não tenho muito um filme favorito, se eu estiver falando bem a verdade mesmo trabalhe muito bem e deu o que você puder em tudo olha, eu daria o mesmo conselho pra mim mesmo de novo, ok? <risos> Tá dando certo, né? Espero que continue. Um conselho pra si mesmo em um ano, cara, aproveite muito todas as oportunidades que você tiver. Tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida pessoal mesmo. Que às vezes eu penso demais na minha vida profissional, né? E agora, mais do que nunca, eu acho que todo mundo sabe que a gente não tem nada garantido nessa vida. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que, que pode acontecer, se o mundo pode acabar no dia seguinte. Então é isso, tipo, viver cada momento e tirar a melhor experiência daquilo. Que você puder, sabe? Não, não ter começado nada. no YouTube antes. Não ter cortado meu cabelo antes da quarentena, gente. Tipo, nossa, meu cabelo tá tão bonito. Só que ele tá sem corte, sabe? Meu arrependimento foi não ter ficado com o computador aberto e apertando F5 recarregando a página de todas as lojas quando o PlayStation 5 tava disponível pra compra. Porque eu falei, ah, eu compro depois. Fui comprar, tipo, um dia depois, esgotado. Ai, que tristeza. <risos> azul meu amor, azul escuro, metálico azul royal, ainda é azul royal, eu amo azul, acho lindo sóbrio, porém extra, eu sei que isso é meio mas enfim e monocromático extra, monocromático, meio minimal e meio futurista eu sei que eram só três palavras, mas pega a quarta eu quero usar é isso, tudo que eu tiver afim de usar eu vou usar, entendeu? ai, chega eu gosto muito de roupas, eu sempre gostei muito de roupas, mas durante muito tempo eu sempre me prendia em certos tamanhos de roupas, certas cores certos cortes de roupa e acabava que eu sempre usava mais ou menos a mesma coisa e principalmente do ano passado pra cá uma coisa boa, pelo menos, que a quarentena trouxe pra mim, foi mais tempo de explorar mais roupas de explorar mais lojas, explorar mais coisas, eu sinto que eu me visto de uma forma muito mais divertida, muito mais autêntica hoje em dia. Sabe, cara? Roupa é mais uma forma de expressão pra você. Não deixa de ser uma coisa que te representa de certa forma, então por que não explorar esse lado também? Muito feliz com o quanto eu progredi nesses últimos anos, mas... ainda tô na expectativa, né? Pra ver o que, que o futuro me traz. <risos> Eu acredito que a gente tá superando aos poucos o drama que vem acontecendo nos últimos meses Todo mundo não falando só sobre a nossa comunidade brasileira Mas eu acredito que a gente finalmente tá voltando a apreciar a arte e não as picuinhas entre que é e que não, gente, a gente nunca vai superar o drama. Drama sempre vai acontecer na Beauty Community, eternamente. Realmente, não tem jeito, gente, não adianta, as pessoas vão criar drama em cima si de qualquer coisa. Cara, eu não espero nada. Sinceramente, essa é uma das coisas menos importantes no momento, com tudo que tá acontecendo no mundo. E eu não tô falando nem pra parecer empático, nem nada do tipo, é porque simplesmente isso não importa. E o que vier também não vai ser mais importante do que tudo que tá acontecendo, então... Faz. eu quero me parabenizar por ter conseguido muita coisa durante esse ano que eu espero que eu consiga espero poder falar a mesma coisa pra mim no ano que vem, entendeu? amo eu espero poder dizer para o Gabriel Jordan de 20 anos que ele está vacinado, imunizado, entendeu? É isso, é isso que eu espero poder dizer pra mim mesmo, que eu estou vacinado e pronto pra viajar. Cara, depois de me ver nessas duas entrevistas, eu sinto que, ainda bem que o tempo passa, né? <risos> em 2022, daqui a um ano, eu espero estar mais bonito, porque assim, eu sempre me acho bonito, só que quanto mais o tempo passa, mais bonito eu me acho, sabe? Então, espero que continue assim. Cara, algo que eu não tinha no ano passado e agora eu tenho. Cara, eu tenho a áreas né? Eu virei tio de pet. Nenenzinho. <risos> Eu não tenho mais barba, eu nunca usei barba na minha vida Mas antigamente eu tirava na lâmina e eu fiz laser no rosto Também fiz nas mãos e consequentemente não tenho mais pelos nas mãos nem nos braços Eu acho que é a grande diferença na minha aparência do ano passado pra cá Na época dessa entrevista, eu tava mais ou menos do mesmo jeito que eu tô agora Mas no ano passado teve uma época que eu sofri uma oscilação de peso muito alta Nos últimos meses de 2020 pra 2021, eu acabei emagrecendo 25kg, então isso foi um uma grande diferença, só que na época dessa entrevista isso não tinha acontecido ainda, então parece que não aconteceu nada se você analisar só esses dois vídeos. Aspirações não relacionadas com beleza que eu tenho... Cara, eu amo! O mundo de jogos! E é uma coisa que eu basicamente não falo aqui no meu canal nunca. Eu já cheguei a falar algumas vezes sobre isso mais no meu Instagram. E as pessoas ficam tão surpresas que eu acho que soa mais pra elas como um desvio de personalidade, gente. Não sei se é porque as pessoas não imaginam que esse seria o um interesse meu. Porque eu falo muito de beleza, né? E eu falo de vários âmbitos da beleza. Mas consumo demais esse universo. e a maioria das pessoas não faz nem ideia cara, não é que eu me sinta menos criativa eu me sinto mais criativo do que no ano passado só que eu me sinto mais cansado mais exausto depois de um ano de quarentena então eu sinto que a minha criatividade tem picos mais intervalados de certa forma, sabe? então eu me sinto mais criativa, eu tenho mais orgulho das coisas que eu faço hoje em dia das coisas que eu produzo hoje em dia do que eu tinha um ano atrás mas essas coisas elas demoram um pouquinho mais pra sair porque... sei lá gente, um ano de quarentena também, né? quem é que tá normal? ninguém se eu me pesquiso no google... sim uma vez por ano, nessa entrevista inclusive, acabei de fazer isso Acabou já as perguntas? Tudo? Ah, então é isso, caras! Hoje faço 19 anos de idade. É cada vez mais incrível estar tá levando essa carreira e saber que a cada ano, progressivamente, eu tenho mais orgulho tanto do meu trabalho quanto de mim e saber que tem cada vez mais pessoas me acompanhando também é recompensador mesmo, essa é a palavra. Vamos aí ao terceiro ano de entrevista. Olha só, menina! Determinação nunca me faltou, né, minha filha? Porque eu criei um canal no YouTube em 2019 sabendo que isso aqui ia virar quadro. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificações. não me seguiu nas minhas redes sociais ainda. Corre pra me seguir em Com Como tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you!